Boa tardes. Bem-vindos, bem-vindas, à última classe desse curso. na última classe, nós outros falávamos sobre la de no uno a importância de não comparar, não ver a vez das diferenças delas pessoas. O entendimento era não comparar e compartilhar. Cada um comparte a sua especialidade. Porque somos distintos, então por acaso estamos revisando a tarefa que era fazer eh, uma lista não, de pessoas com quem tu simpatiza e vê essas virtudes, quais são as virtudes e para o outro lado também fazer uma lista das virtudes de aquelas que nós não simpatizamos muito. Então, o que estamos compartilhando é isso, não? A primeira foi muito fácil. Oh, Com quem eu simpatia e o que me agrada, não? Me agrada, agrada. então. Estamos aí juntos. Mas o que tu está falando tem muito sentido. O tema de não negar não é fácil, porque se si fosse fácil, não necessitaria estudar essa parte ¿no? Como dissemos na primeira classe do curso, nós não fomos educados a pensar nos ensinaram a falar, a caminhar, mas nadie nos ensinou que pensamento é energia e que pensamento tem algum impacto em nossa vida e na vida dos demais. Nem sequer nossos padres, etc. Ninguém. Esse é um conceito novo, um entendimento novo, de que o primeiro meio de comunicação entre nós outros é o pensamento. A palavra já é secundária, não? E esse fato também, que às vezes é difícil entender porque que as outras pessoas são negativas, também ajuda a pensar que nós outros não agradamos todo mundo também. E nós outros nos consideramos boas pessoas, não? Então, também isso que foi mencionado, essas pessoas que expressam assim como tanta agressividade, não? que geram tanto conflito, é porque elas estão vivendo isso. E não são, estão. É difícil? Claro que é difícil. Então, você recuerda quando eu sou difícil para alguém também. inclusive um diz, não, eu não sou ele que é. Não? Então, é necessário fazer esse trabalho para aprender a meditar. Porque se não logo entender que eu não sou, que eu estou, isso facilita muito. Não é como isso, ah, eu tenho câncer, eu não tenho, eu não sou o câncer, eu estou com isso. Eu não sou uma mala persona eu estou passando por um mau momento. Ah, não, mas que mau momento, é um demônio, não é, não é está Porque na obra de teatro também alguém acertou o de demônio, não? E depois saca a roupa e, e volta a ser normal. E nós também, quando saímos de uma crise de, de rabia, depois estamos bem, normal, não? ¿no? Então, pues, não sei sé o que passou comigo. É como isso que no curso de profundização vão ver que vamos entrar um pouquinho hoje, mas bem pouquinho. Eh, uma coisa, sou eu, ¿no? o dono desse processo interno, o dono da mente, mas eu tenho trabalhadores como como eu estive aí um pouco perezoso, eles estão fazendo o seu trabalho dessa maneira. Já não me considera o maestro. Por exemplo, a mente já não obedece. Então, vocês aí aí que ver como como apoiar melhor esse processo. Mas vamos avançar. Vamos começar com um momento de silêncio para aqueles que estão chegando. Porque a concentração é fundamental para lograr entender alguma coisa nós vamos poner os objetos a um lado, também no treinamento, não? Dele que temos que fazer com os processos internos, que nos custa pôr a um lado. Pero assim como ponemos esses objetos, tudo que sucedeu no dia de hoje, ou se houve algo de ayer que aún permanece tirando a mente, a consciência. Visualizo internamente que estou colocando isso a um lado, literalmente a um lado, temporalmente. Depois vou resolver. Pero agora, estou comigo mesmo. Solamente observo como me sinto em minha própria companhia. Respiro e observo se si há alguma moléstia no corpo, sem posgar. Solamente sei que estás aí, está tudo bem. Envio buenos sentimentos, mentalmente vou soltando, entendendo que. Eu sou uma energia espiritual e o corpo é a matéria que tem seu próprio processo. Em um momento de silêncio, penso que sou paz, porque amo a paz. Experimento que sou amoroso, porque amo ele está doloroso Como ele viajero que Está cansado Me sento nessa sombra Suave De la paz Estou em um ambiente seguro Tranquilo Cheio de Buenos deseos Assim que respiro essa paz, respiro paz e me mantengo em mi centro de autocontrole sem forçar, simplesmente estando aqui. Então, mencionava antes, não? em vez de nós estarmos comparando, vamos começar a, a compartilhar com os demais. E aí estamos vendo que essas qualidades negativas de celos, rivalidade, envidia, que é celos também, ¿no? que nós... Nos dividem sempre, nos põem nessa dualidade, não? Quem, por que sucede isso, por que o outro? Não? Isso nos põe nessa dualidade entre dois estados de energia. Porque isso também é uma liberação entender profundamente que não há uma energia mala e uma boa, é a mesma energia ele que cambia o estado da energia. ¿no? como frio e calor, ela mesma, o el tibio tem as duas, é a mesmo. Então, é uma pessoa má ou uma pessoa boa, não, o estado dele ser mudou. Algo passa com ele que está expressando negatividade, algo passa com ele que ele a ser positivo. Então, isso ajuda muitíssimo, junto com entender que não tenho, desculpa, que não sou na mente, tenho na mente. Entonces, yo no soy negatividad, yo estoy en un estado negativo. Es como alguien que tiene depresión, ¿no? La persona no dice, ay, yo soy depresivo. No, yo estoy. ¿no? Y hay un tratamiento para eso. Podemos avanzar. Entonces, era para concluir la última diapositiva que vemos. Que vimos. Muy bien, esa, me encanta esa diapositiva. ¿Qué ven ustedes ahí? pode ampliar não? Disse, apreciar em vez de fixar-se em los defectos. Certo? Apreciar em vez de fixar-se em los defectos. Que vem aí na imagem nos seres? Muito bem, uma parte de um diamante no meio delas Muito bem. São pedritas chicas, então você imagina, não? Uno mira a si mesmo às vezes como pura piedra. E mira a os outros como uma praia cheia é de pedra também. mas o que significa esse diamante? É que meio, não sei, se uma pessoa diz, não, essa pessoa hoje te passou, oh, não, não, não me abre nada positivo. todo está negativo se si nós outros estamos lista de várias vezes para mim, de todas as coisas que eu sinto que não vão bem para mim, pelo se si tu encontra uma única coisa que vai bem, uma única que seja já salvou tudo, então isso é muito profundo de entender. Há uma história que a Irene sabe muito bem, depois ela pode contar, que é uma história de alguém que perde tudo que tem. Uma maldição, histórias. E depois, ele só tem uma coisa. E essa coisa não parece nada atrativa. Não parece importante para o mundo. ¿no? Mas, como é a única coisa que ele tem, ele utiliza a única coisa que ele tem. E com isso, utilizando bem uma única cosita que aparentemente não é boa, não é suficientemente boa para ele, não? Ele recupera tudo o que havia perdido. O que significa isso para nós outros? Então se eu posso usar essa pouca coisa que eu tenho significa autorespeito, eu não tenho todo, mas eu tenho algo. E com esse algo eu entro. É como na inversão. Ah não, mas quando eu tiver me alto, me acenda, eu vou estar feliz ou oh, me piscina chave, se Sim. tem uma chave para duchar-se hoje, celebra, não? porque no solo valora quando já não tem mais a chave, não aí a chave seria a placa total. Não? Então, se é isso já percebiram a mim, é como que me dá risa quando alguém morre, porque elas pensam, ai, ah, se foi, pessoa maravilhosa, ui, que vizinha querida, ui, que cobertura. Quando virou ídolo, antes nadie falava das de qualidades dessa pessoa, Nadia. Inclusive em nossa família, não? Né? Uno valora todo, mas nada para, para celebrar. Isso é uma boa coisa que vocês podem fazer né? em Navidad, em qualquer momento, não necessita ser em Navidade. Um dia, há vários papelitos de muitas pessoas que trabalham contigo, que vivem contigo, e sorteia, sorteia uma, né? saca uma e para essa surpresa, há uma celebração para essa pessoa. Mas não estou de culpa, não importa, estamos fazendo uma celebração para ti, porque te queremos, porque te valoramos. E aí habla de las qualidades das, de la persona, regala a persona, canta para a persona, ou oh, faz com que a pessoa se sinta bem. Então, isso é o que quer dizer essa positiva. Normalmente estamos pensando, ah, falta isso, falta o outro, mas. e já te deu conta do que há? É melhor se tu fotografa de cá, querida, porque só vão aparecer cabecitas. Já? Então, se aí não, não creio que há nenhuma dúvida, não é? Estar atenta a isso. Uh, eu trabalho com um equipe, uh, não quero saber. Então, são vários pontos aqui. De novo, há na lista de virtudes de alguém com quem eres afim. Então, temos que fechar isso várias vezes. Desde o início de podem ser na casa de noite, para não avançarmos no horário que é a última classe. A hora de alguém que note simpatiza também já hicimos. Essa é a mais fácil de todas, não porque não o meu chefe. Essa é a boa, essa podem escrever. Não está bem aqui, o que quer dizer é: terias a valentia de falar para essas pessoas? sobre eso que escribió, las cosas buenas y las cosas no buenas, sí. él quiere decir, ¿tendrías la valentía de mencionar a esas personas del que tú escribió?, oh, hay un error ahí, y si uno piensa, no, no, no, no no no, no, no, no, no tengo esa, esa capacidad, ¿no?, para hablar para otra persona, entonces tú puedes mandar por WhatsApp, por correo de alguma maneira, ah, não, o que vão pensar, não sei, mas se eu estou realmente cambiando também tenho que ir sacando esses prejuízos, o que a pessoa vai pensar, não sei, não tenho ideia do que vai pensar, pelo eu vou me sentir super feliz e com o logrei o logrei. Então, um, tem facilidade de falar mal dos outros, mas falar para a pessoa já é outro ponto. Né? Então, repensar tudo isso que estamos falando, é para entender o arte de pensar bem. Eu tenho que conhecer o que é a energia positiva, a energia negativa e elegir. E não é es que estou ajudando alguém, estou ajudando a, a mim mesmo. É para ter minha mente despejada, liviana, amorosa. Recordando isso que vimos já numa delas diapositivas: o que sale, o que vem. No, ayer me, teve o gosto de conhecer a Playa de Punta Arenas, preciosa. E me chamava a atenção a quantidade de madeira que tinha amontonada na orilla de la playa. Era impressionante, troncos assim, gigante. Então depois perguntei a uma pessoa que nos acompanhava, eu falei, mas não era assim pouco, era o largo de toda a playa. Eu falei, toda essa madeira, de onde vem a basura que traem para cá? Ele falou, não, isso vem com o mar. Então, ele disse, o mar devolve o que recebe. E encontrei assim, super sábio não O que uno está sendo está voltando E nos chamava a atenção com a Maria, porque as madeiras que eram gigantes flutuavam assim como se si fosse uma pluma vítima. Era tanto poder do oceano que não é nada ¿no? soltando. Muito bem. Então, dentro dessa de percepção, aqui já avançou na diapositiva. Então, se tem a valentia de contar às pessoas que tu pensa de elas, de, maravilhosa maravilhosa que elas são, manda. E isso dele que elas não são buenas é bom bueno repensar primeiro. Porque certo, vas vai receber uma boa resposta, não? Tem que ver se si está preparado, não? É melhor limpiar primeiro. Então, aqui nessa diapositiva, vemos sobre falar menos e mostrar mais, né? que é o que realmente é um desafio. Né? Somos super buenos para discursar, mas na hora de mostrar na prática o né? que realmente somos, pensamos e que desejamos para os outros. Né? É como isso: em cumprimentos, em fechas especiales, é fácil discursar. Mas no dia a dia, não? cuidar dessa de pessoa, cuidar dessa de relação, é distinto. Não? Então vamos ver alguns tips aqui que vão nos ajudar nesse processo. Para quem... Não problemas problema. Para quem tenho que ser um exemplo? Isso não necessita escrever, podem contestar. Para quem tem que ser um exemplo? Tu, de, azul, eu. Sí. ¿Para quién tiene que ser un ejemplo? Primero para los hijos. ¿Ah? Así que los los hijos, para tus hijos. Y luego, En que... todo inmediato. Ya. Para tú que vienes por primera vez, ¿para quién tiene que ser un ejemplo? Primero para Exactamente. Yo. Ya estoy. Nosotros primero, ¿está correcto el que tú hablas? ¿no? Para os filhos e tudo mais, mas primeiro eu tenho que ser um exemplo para mim mesmo, porque se si eu realmente estou bem e toda minha vida está bem, eu não tenho nem que falar, porque tu vida tu vibração para os outros. Não sei se já les passou, não? <risas> encontro muito entretenido que às vezes um ajuda tanto nos outros e se preocupa tanto com os outros que não cuida de suas coisas personais. Então, alguém te pede, eh, eh, pode prestar um calcete? Sim, sí, sim, sí, por supuesto. Eu mesmo saco. Não, não, não, deja que eu vou, deixa que eu vou. Mas por quê? Não, não, não. Eu posso ir. Não, não, eu mesmo vou. Porque a vezes um não se sente bem que se si alguém abre, abre tu closet. Eu estou bem com isso. <risas> está tudo bem ordenadito aí. Será que vou encontrar? Não? Onde está meu documento? Não. Porque no meio de tudo isso, não. Então, es o es que é isso? É como eu estou vivendo, como é essa casa, como é essa outra casa. Então, sempre ocupado, não Eu tenho que chegar na hora na empresa, eu tenho que acertar o produto de E como eu estou, eu? Às vezes, um está tomando aí, como você chama, manzaninha, <risos> porque está... Oh! Não, não, não tenho tempo de dormir solo daqui não sei sé quantos dias, não? Mas o estado dessa pessoa é delicado. E aí diz um exemplo de que. Um exemplo de que tenho que ser. E aí cada um pode pensar. Que te impacta em pessoas que tu considera um exemplo para ti. Simplesmente pensa e escreve. Não na ah, Que mais me impacta nessa pessoa é isso. E isso é muito poderoso. Se tu logras ser. Que significa isso? tu logra reconhecer oh, uma coisa deu na outra pessoa que tem impacto. Temos conhecimentos. Sim. Sí. Sí, que está em mim. Está em mim. Pode ser que está desativado, pelo é estranho. Porque se si eu não elegisse se si isso bueno bom da pessoa, é porque eu não tenho. Eu só reconheço o que eu conheço. Como essa expressão boa que dizem que a uma pessoa que está no deserto morrendo de sede, não tem interesse, tu oferece para ela um jugo de limão, porque ela sonha com água, que é o que ela conhece. Ela tem sede de água. Então, se ela sabe que ela tem sede de água, é porque ela conhece. Então, por que venimos a fazer cursos para calmar a mente, para ser mais positivo, para liberar de los conflitos? Porque já experimentamos viver sim. Não seríamos tão tontos de tentar fazer uma coisa que não conhecemos, certo? Eu, por exemplo, jamais compraria esse terreno em na Luna. Alguns falam que alguém compra, não é? Comigo isso não funcionaria mesmo que eu fora milionária. Não? não tenho nenhuma eh, memória de ter vivido aí em nenhum momento. Então, não. Bem, então avançamos. Se si tiverem perguntas, por favor aproveite. Essa é es muito, muito boa para uno mesmo. Para mim, quando eu vi essa, eu falei: Oh! Não ser um guru, senão que ajudar outras pessoas a encontrar suas próprias soluções. Porque nós outros somos muito carentes emocionalmente. Um encontra uma pessoa que é dulce, que é amorosa, que é gentil, que coopera, e um já já ah, vem comigo, eu quero estar sempre contigo a lá. Essa é a pessoa que estou buscando toda a minha vida. Não? Aromática, gentil, pontual, maravilhosa, preciosa. Mas o que e nesses nesse momentos entre nós, é que pensando em ajudar alguém, incluso espiritualmente, é muito sutil podemos gerar uma dependência emocional. E quando vamos saber disso? Quando tienes que sair de lugar. As pessoas, não só te estranha, vão ter pena. Então, eu não fui, não eci bem nisso. Não? Quando nós outros nos vamos ser de lugar onde vivimos ou onde estamos, as pessoas deveriam celebrar, não porque estamos indo, por supuesto mas celebrar o que vivimos, o que celebramos juntos. Pelo essa pessoa vá e minha vida continua. Eu aprendi isso de ti e que bueno. Pelo tchau, e eu também tenho minhas especialidades. Então às vezes é como como é dizer é como rico sentir que alguém tem muita apreciação por mim. É rico sentir que alguém me pergunta como fazer isso, como fazer o outro. Então se é uma atitude incorreta que o uno tem no processo de espiritualidade de que nos custa ser outros independentes, como permite que o outro seja o maestro e que o Chalá seja, seja melhor que nós outros, entende? Então essa percepção e que disse estimula de a dependência emocional e intelectual de alguma pessoa, perguntar-me. Eu estimulo isso? Talvez eu não esteja percebendo. Então, repito, ponto de auto-verificação, né? Se eu estou gerando uma atadura emocional, se eu não estou, a pessoa, ah, não, quando não está, as coisas não funcionam bem. Uh, uh deveriam funcionar bem porque eu não estou aí todo o tempo. eu não estou aí todo o tempo. eu cheguei e eu me vou. Nós outros nós vamos, certo? Nós vamos do corpo, do lugar onde vivimos não sabemos nada sobre mim. Então, vocês conscientemente ajudar as pessoas potencializá-las, que elas saibam né, com esse esse significado que é essa ser caridade. É permitir que o outro caminhe sobre seus próprios pés, não é entregar coisas. levar comida já para os pobres, tudo é lindo, pero melhor seria pagar um colégio junto com a comida. Ajudá-los a aprender a ser como tu aprendeu, porque senão eles vão continuar esperando que tu vá de bar. Não? Essa é a ideia. Depois, como haces para liberar a essa persona dessa dependência que já foi criada? E como? Em minha experiência, necessita muita valentia nossa, porque como já, já estropeiei o processo, <risos> então, como reconhecer que esse não esse bem ela pega, ou não esse bem o trabalho, mas ajudar uma pessoa a ver que ela é poderosa, que ela tem a possibilidade de viver sem minha presença, sem minha dependência, que a sabe ser, que ela já vivia antes sem mim. E isso é uma grande caridade. E ajuda a sanar nossa mente. Não tenho que ficar feliz de saber que há pessoas que dependem de mim. É bom ter equipes onde nós outros trabalhamos e assim podemos fazer mais, celebrar mais. Agora saber que se si eu não estou e a coisa não funcionou, ou que não tinha comida, ou que cerraram ele escritório, É como verificar essa pessoa não pode viajar sem minha companhia e por que não? Então eh, potencializar os outros. Eh, como o mensagem de pensar bem, entendo que sou boa pessoa, entendo que também sou boa pessoa. E aunque que não sabe, podemos aprender, todos aprender. Adelante. Aqui tem muitos pontos de previsão de em quais dessas atitudes tenho que prestar mais atenção. Podem sacar uma foto aí se querem, não para poder chequear, porque vamos passando o material. Por exemplo, em quais dessas atitudes eu, pessoalmente... Ah, isso seria bom para meu irmão. Não, isso é para mim. Isso é bom para a minha amiga. Não, isso é para mim. Então, tenho que prestar mais atenção, se não, tu passa em praticar silêncio, vamos contestando para nós outros mesmos. O okay, que silêncio não é não falar, estar bem na mente. Né? Mantener uma perspe perspectiva ampla. Não, né? lembram essas diapositivas que vimos limitada e ilimitadas, né? que tinha coisa do Gaio <risos> e depois da mosquita? Né? Eliminar prejuízos. Era a moldura ¿no? que ponemos. Colaborar em vez de competir. Esse é um ponto muito bueno. bom. Eliminar prejuízos no comparar. Ah, tinha me saltado no comparar. Né? Colaborar, colaborar em vez de competir. Também é muito bom. Uh -huh. Essa acabamos de ver. Apreciar o positivo em vez de fijar-se em os defectos. Era de las pedritas, não? Um montão de pedritas e um único diamante. Mas onde vai a mirada? Um montão de pedrita não? Me gostam muito essa imagem. Eu te imagino na... Como se chama? Sábana? Ele... e dormir, não? Sábana? Sábana? Imagina uma sábana blanquita, blanquita, blanquita, estendida aqui no muro, e vem um pontinho negro, é só um pontinho, mas onde vai é nossa mirada? Um pontinho negro, tem aqui um océano no espaço, mas eu mira um pontinho negro aí, então assim com a pessoa, não? a pessoa tem muitas coisas boas, chegou atrasada. Sequer me perguntaram se sucedeu algo que eu tinha Hablar menos e mostrar mais. que Também falamos hoje. São os pontos de hora. ¿no? Não ser um guru e ajudar os outros a encontrarem suas próprias soluções. Não recuerda. Coopera. Está bem cooperar. Mas verifica se a pessoa está como apoiada emocionalmente O que tu pensas? Será que eu posso? Será que não posso? Não. Aqui, ponto também de recuerdo de que foi significativo para mim nesse curso. É bom levar que seja um ou dois pontos, não tenho que levar muitas coisas que não pode aplicar. Que esse curso me ajudou, porque em realidade todo isso de pensar positivo, de ver o positivo, é logro para mim, porque os outros nem sabem quando eu estou mandando bons desejos ou não. Incluso malas vibras, quando uma pessoa é poderosa, positiva, ela não recebe essa ola, a ola volta direto para mim mesmo. Porque a pessoa está feliz, não entra. Por isso que às vezes as pessoas dizem, estão fazendo algo malo para mim. Não, é que hoje estou débil. Então, eu estou como antena, tomando todo que de é bom, De todos os lados. Já viu isso? Não que a vez tu sai, e tudo sai errado. Ui, ui, Hoje levantei com ele o pé esquerdo. Então será que eu vou ver e levantar com o direito de novo? Vem, começar, Bem, aqui há muitos pontos de novo de revisão desse curso. E aí eu quero añadir um ponto extra. Então vamos aqui revisar tudo que nós outros vimos nesse curso desde o início, no lá primeiro classe que nós outros tivemos primeira diapositiva é que a mente é como na pantalla, ou na tela, ou como no um aeroporto. Ou a quantidade de chegadas e salidas de voos, a quantidade de chegadas e salida de pensamentos, né? os tipos de pensamentos, se lembram? Pode falar mais Alô? Positivos, úteis, negativos Muito bem, quatro tipos de pensamentos, não? Né? Depois, a realidade em que vivemos é um reflexo de lo que a mente cria. Recorda que vimos ele espelho. Minha vida, Ay, que estou com esse problema, com esse. Verifica que anda pensando. O que manda. Incluso, às vezes podemos estar passando por situações difíceis, mas como é a minha visão dessa de situação difícil? ¿No? Eh, para mim algum momento que eh, passava algo muito delicado com o corpo, eu pensava bem, já que não posso contar com o corpo, vou com a mente. Então, cuidava mais de mandar bons desejos para as pessoas, ler mais acostada, escutar classes. Bueno, essa parte está funcionando, então vamos com essa. não. E mirar nas medicinas llenas de felicidade, tomar, assim, llenas de respeito, porque, ai, santo científico que ela criou, que me do almoço, Então, se isso, não tem o de, ah, então vocês valora cada pãozinho que tu tem, né? Cada cosita chica, não? Ai, meu marido morreu, minha vida terminou, certo? Porque tu continuas. E deve haver alguém mais, mais do teu marido, tu primo, tu perro, não sei alguém, que quedou. Não é ele se foi, pero quedou alguém. Ah, sim, sí, quedaram. Pero é que ele se foi, sim, pero quedaram nesses. Então, o drama não foi tão malo. Eu vou um, deixou esse. Então, não é negar. Me gostaria que estivesse. Mas de acordo com a vida, sempre nós vamos. Sim? Muito bem a mente limitada e lá ilimitada, que já falamos, e criar pensamentos conscientemente, que é o que vou falar ao final. Depois vimos o ciclo interno, ¿no? como nós vamos, há uma situação, nossa visão, nossa consciência, nossa atitude, vamos e hacemos e confirmamos, ¿no? se é negativo, se é positivo. Tudo o que penso, tudo o que hablo, tudo o que hago, Vuelve, acabamos de ver. meditação Raja Yoga e os pensamentos. Vimos a meditação E atitudes para pensar menos e pensar melhor. Também. Há algo mais? Porque depois quero mencionar algo. Que... Ah, isso é como eh, coisas para te fazer nas próximas semanas de não deixar para depois. podem sacar uma foto. Não é só um exemplo no, de coisas que que é boa, bueno, e às vezes colocaram na fech o um horário e, e ponerem lá. Então o que queria mencionar que não está aí, queria pôr uma na diapositiva, mas não não tinha como mesclar. Aqueles que não fizeram curso podem curso de rajayoga podem visualizar isso internamente. E quem já fez já sabe. Quem já isso já sabe que uma coisa é que temos uma mente e que entendemos que essa mente, a natureza dela é pensar, manhã, tarde, noite. No? Incluso jogamos com esse dito. O próprio dizer, não estou pensando, é mais um pensamento. Estou em branco, segundo pensamento. A hora foi a nirvana, terceiro pensamento. Agora estou totalmente silencioso, quarto pensamento. No? Então, como fazer para ajudar a gerar mais qualidade mental? Já que lá funciona dela mente que é minha, que es como é um órgão sutil, assim como tenho piernas, tenho também uma mente, é que necessita alguém que ajude essa mente. E internamente, nós outros temos três órgãos sutiles. Hoje vou falar de um. Não? Quem quer depois conhecerá seu curso. Temos mente, intelecto e artigos de personalidade ou artigos de memórias. Isso são órgãos de alma, só que são sutiles. Nada nega que tenha memória, porque toda hora tu está me intelecto e. Memórias é um artigo. Como um disco duro, aí também usamos a palavra sanskar. Eh, sanskar significa isso: consciente, inconsciente, todas as gravações desde a primeira vez que tu tomou nascimento, até agora. Né? Então, qual é a função do intelecto? Em realidade, vamos ver. Que nesse jogo, a mente não é totalmente a culpável. Há alguém mais aí que não está trabalhando bem. Que é o famoso intelecto. O intelecto é a capacidade que o alma tem de... ...elegir e de pôr em prática. É quando tu tomas uma decisão. Quando tu habla de decisão, a mente já pensou 10 pensamentos sobre isso. Mas ela não toma a decisão. Não é seu rolo. Recuerda que a mente é como as olas de uma praia. Nunca para. Está sempre aí. Mas ela não está levando nada a cabo. Não é seu rol. Então, quando nós tomamos uma decisão, por exemplo, vou fazer esse curso. Isso é o intelecto que decidiu. É a capacidade de decidir, ser responsável, ter força de vontade, Poner em prática, é como o guarda que tem que acompanhar e cuidar. Mas esse é músculo espiritual nosso que está mais debilitado ao final de uma grande jornada de nascimento. Porque, por exemplo, sempre que temos que fazer algo para nós, quando fazemos, quando tienes que fazer algo para ti, quando haces normalmente, quando puder, exatamente quando puder. A hora setuivo tá chamando. Quantos minutos tu demora para chegar? Quase <risos> nada, não? Quase nada. Então você mal menos sim sí que nós outros trabalhamos. Ele intelecto é perezoso. Sempre vou fazer algo amanhã, passado amanhã. Quando <coughs> eu vou de férias não vou tá, não? quando, quando, quando puder. mas para tudo mais nós outros movemos e podemos. Então se nossa capacidade, força de, de vontade é pequena, por isso a autoestima também é baixa. Ah, eu não tenho, tenho tempo de estudar, Eu não tô mas meus filhos para estudar. mas será que não poderia de fazer ser um cursito, pelo menos a hora? Já que não tô, não tô a oportunidade não nesse tempo, essa hora não puderam, não? Eu vou fazer um curso assim, de pensamento positivo, mas na próxima semana, desse de homens salto, o que não sabe sobre amanhã? A mim me encanta esse dito, O que não sabe sobre amanhã? Nós outros não sabemos. Então, se é algo importante mesmo para ti, é para ser hoje. Ah, não, eu vou dormir muito tarde? Não sei, isso é contigo, não só pensa. Não é como isso, Se tu tem que falar algo importante para alguém, assim, que depois que a pessoa morreu, ai, não, não alcancei. Não, a mim me passou isso, literalmente. Eu tinha uma situação com minha mãe e ela tinha muito boa saúde, então eu estava, inclusive já estava meditando, não? E eu sempre pensei, ai, eu tenho que falar com minha mãe sobre isso, eu tenho que falar com minha mãe sobre isso. E era uma coisa mais para mim. Aí eu não, como que não, não teria nenhum problema, era algo meu, não? Né? Então, na próxima vez que eu visitarla, vou ir lá. Sempre pensava assim. E um dia, minha irmã me chamou, como às 11 da noite, eu vivia não né? em outra cidade. Ele me disse: Mira, a madre não está bem, está no hospital, assim é melhor que me que bem. Em essência, como poucos dias depois deixou o corpo, morreu. E quando eu cheguei a já estava nesses tubos, não? Né? inconsciente. E quando eu la vi tá aí nessa caixa, eu pensei, não, nunca mais, não vai ter a oportunidade. Depois eu descobri mm -hmm. que sim, sí, que poderia ser algo com o alma, que é eterno, mm -hmm. mas isso foi. Muita inversão e muita emoção e muito arrependimento, mas eu saquei essa lição. Depois tinha algo quando uma amiga, eu pensei, não, essa não vai passar. Mm -hmm. Então, pode falar contigo? Não, eu digo, mas eu quero falar contigo e assim não resolvi, eu quero branco eu então se é importante para ti serlo especialmente ser bueno o se é malo ou não pode deixar para quando jubilar não? malo ou não, pero bueno a serlo então se intelecto esse intelecto tem que dar o pensamento para a mente e sustener vou dar um exemplo não? Imagina que é o nacion, tu diz já, vamos organizar, vamos limpar esse piso. Essa foi a decisão, certo? Assim então, que vamos a escova, entrar, poeira, água e vamos fazer. Não pode ser que eu não saca a escova, abandona a escova e dá. Não, vamos comer um nele, um, um, vamos tomar um neleado, ó. não vamos limpar, o não hace, pero aqui dentro o e solta. Hoje vou experimentar uma meditação antes de dormir. Aí começam a vir os outros pensamentos. Eu disse que ia meditar antes de dormir. Ah, Olvidei que tenho que ver se me mandaram esse mensajito. Ah, Aí, ah tenho frio nos pés. Vou pôr o calcetinho e já volto para continuar a meditação para experimentar a paz. Ah, e o alarme. Olvidei de pôr o alarme. Não. Aí chega o Nárcia. Bom, chefe, pode dormir. E es é isso, é uma decisão débil. É uma decisão débil. Hoje passo no pasé el supermercado. Hoje, quando venho do trabalho, ai que já vim atrasada, então eu não passei. Amanhã eu passo. Então, internamente, se si eu quero cambiar, eu tenho que decidir. E meu mi intelecto, minha capacidade, aí tem que usar essas coisas que funcionam, por exemplo. Todo dia trabalha, certo? Quem tem trabalho cá, Não chega atrasado, certo? Só vezes. Normalmente não. Por quê? Por quê? Ah? Porque se me quedo sem trabalho, não vou me pagar tão pouco, certo? Ah, agora se é para mim, eu vou aqui nasce. Vou um dia, vou dois dias, não. Mas okay. ao trabalho vai, certo? Ao trabalho vai. Então, se essa percepção de auto-enganho que eu tenho alguém que deveria me ajudar, um trabalhador chamado intelecto, que dorme e lamente mente faz la festa. Foi livre, nada para me controlar, eu penso que quero positivo, negativo, útil, me confundo, me libero, estou feliz na vida. Então, aí também a ser um equilíbrio entre intelecto, que é a capacidade natural de tomar de decisões, e a mente que só espera as decisões. Então, não tão rígido, não tão floco, é como a ser aí uma relação amorosa entre mente e intelecto, ¿no? que haja decisões, sustentamento dela decisão e que haja também espaço de relaxação para a mente, de entretenimento. De passeios, porque às vezes um vai ao outro extremo, ¿no? como um general agotador, e ¿no? nós estressamos. Mas essa é a informação que eu queria añadir. Para pensar bem, eu necessito usar minha capacidade de decidir e sostener a decisão. Se tu decidiu que vai dormir mais temprano, tem que ir mais temprano, com exceção de uma emergência. E cada um que sabe que é emergência. Porque se si eu não hago, ele o hábito dela tendência tendência é dormir tarde, é fazer coisa, e amanhã estou cansada. E assim para qualquer coisa que tu queira. Ou vou em um curso dois dias, não vou em três dias. Então, você tenho que ver, é uma coisa que é para mim. Então, você pode ver que onde tu tem pago, responsabilidade, ou para receber logros, nós estamos ali pero quando sale isso da dignidade uno um, é um, um tema que temos que verificar não né? uma e outra vez yeah? então se isso é o que queríamos compartilhar nesse curso que devem essa percepção essa esses tesouros essa riqueza, que eu só tenho na energia então necessito cuidar me e se há algo malo afuera, não não tenho que poner essa basura dentro. Pero é difícil, claro que é difícil. Porque desde mim estamos assim. Não fui educada para pensar bem, pero ela tem uma oportunidade. Elijo pensar bem. pero a pessoa é mala. a pessoa é, pero eu não tenho que ser. Permissão? Não? a pessoa me isso isso já, pero ponela a basura, se si não oh, não é bueno. A essa expressão que se alguém a algo podre, podrido na carne, para que vai atrair para dentro de tua casa? Nos outros decimos isso. Não? Eu já tive várias vezes essa experiência. Alguém fala algo que que é muito agressivo e tu passa. Pensa, pensa, sonha, sonha com essa basura. Porque está pegada. Não? Então, se o intelecto pode me ajudar e me exercer, Mira, isso não é estúdio, isso já passou e, e sofrer, é como a mãe cuidando do filho, tem que cuidar, porque não se cuida só, Ela mente ama a pena, ama a felicidade, ela ama qualquer coisa, não tem discernimento, mente não discerne, não elige aceita qualquer pensamento. ¿Sí? Perguntas ou experiências antes de fazer um un silêncio final? Espero que possa eh, levar algum logro desse curso, que seja prático para vocês e para os demais. Sí. Graças, não é traduzir todo isso para o que falamos. Se si nós outros não cooperamos, a hora se si, eu si tenho esse entendimento, é es como caso uma un, responsabilidade nossa se si nos dão a oportunidade. Óbvio, não se si não tem interesse, eu não também tem que manter seu seu estado. É desapego, mas se si alguém tem interesse, dar tempo para, para cooperar e compartilhar o que tu aprendeu, especialmente o que funciona, porque dar receita que você mesmo não usa <risos> é suspeito. ¿no? Então, mira, para mim, a funcionado isso. ¿no? Permitir que as pessoas, como disse a ela, ¿no? não querem por aí pagando na terapia, duas terapias, cinco terapias, não sei quantas mil terapias. Pode ser terapia, super rico, eu também hago vezes, mas não quedar assim como nessa. Isso me ajuda, será que isso não? Por no final, a, a terapia vai te dizer: te, te ajudamos, mas por último, tu tem que poner em prática, certo? Todos vão dizer, isso. e o médico também diz: mira, aqui está a receita, mas tu compra a medicina e toma, e isso, certo? Sim, sí, inclusive é sí. como um jogo, que eu estou pensando agora, é seguro, o animalito aí. <risas> Normalmente estamos pensando sobre os outros, sobre as coisas, então é interessante ver qual é o conteúdo desse pensamento. E usa o intelecto para elegir por exemplo, na meditação, não es é que um medita e senta, y por isso que na meditação guiada, nós guiamos o pensamento. Porque a ideia é tirar a mente solo de positivo por um bom tempo, porque isso cambia o estado de energia. E quando uno um medita, normalmente, como eu disse, um empesta, um bem e depois se lá. Então, às vezes, por exemplo, eu também utilizo escrever o comentário de meditação, ajuda, toma na onda e escreve. E também te atreve, se está solo, assim, voz alta. Se não está solo, só... pensar que estamos loucos, né? Mas se você está sola, há uma meditação guiada. Ou a vezes para um grupo de amigos não que sabem que tu já medita, eu ah, posso guiar a meditação. Porque meditar é levar os pensamentos todos no nível de negação. Sempre recorda isso. Não nego que passou algo malo, mas que puedo sacar de bueno desse caos? Por último, eu me dei Entende? sempre tem essa mente. ¿Qué es que é que quedou dessa de situação? Que salvo aqui? Isso é positivo, não é? O positivo é passivo, não? Absolutamente, o positivo é totalmente ativo, porque tu tem que encontrar, criar e sustentar. Exemplo, imagina que tu determina: hoje, fácil o que passe, vou ter o melhor de los mejores días de mi vida. Te prepara? para estar cheio de desafios. Porque eu desafiei a mim mesmo. Mas aí eu tenho que recordar. Eu dije, passe o que passe. Então, Pase que passe". E, e se veem que em algum momento. Oh, não pensei que era tanto. Ah, recuerdo que há uma fuente de paz. Recuerdo que há uma fuente de valentia, de ânimo, de entusiasmo. E recuerdo de si ser. Hablo mentalmente. Bueno, ah, mas isso requer esforço. Trabalhar não requer esforço. Requer comer, não requer esforço, que mastigar, não? <risos> Duchar requer esforço, tem que prender a ducha, passar o sabão, Depende de onde tu vê, é es que quando é para um carro, depois de hoje, eu não sirvo para nada, não? Até a hora que tu entra em en crise e daí sai como um louco tentando sobreviver. Então, é muito importante essa percepção. Então, para sermos algo, eh, como se chama, prático, eh, todo mundo ontem já guardaram seus cadernos, assim mentalmente. Vou guiar uma meditação e vocês vão acompanhar em algum momento. Vou pedir para pensarem com vocês mesmos, não? Para esses momentos de silêncio, de bem-estar. Elá uma que somos. Essa energia divina, invisível, que sente, que pensa, que decide, que memoriza. Eu decidido entregar esse momento final para agradecer a mim mesmo por estar aqui agora. Porque sou especial. Agora visualizo, visualizo-me caminhando por um arcade que tem muitas pessoas, todas essas pessoas têm distintas vestimentas e caminham em distintas velocidades. Eu também estou aqui. E na medida em que vou avançando, em meio a todas essas pessoas que se movem, uma em especial me chama a atenção. É um ser muito luminoso. Que camina aparentemente muito tranquila. Liviana. Liviana. Então, o caminho mais rápido para acercar-me. E surpreendentemente, quando veio essa pessoa, veio a mim mesmo, da maneira que me gostaria ser, já está. Abraço esse ser. Abraço a mim mesmo mentalmente e me congratulo por ser quem sou, esse diamante precioso. E aproveito essa oportunidade para dar as graças a mim mesmo por a superação. E agora, me mantenho parada no meio dessa multidão, em silêncio, solo esparcendo energia de paz e tranquilidade. Se si me veem ou não, está bem. Só quero compartilhar o que sou. Como uma fragrância. Altruisticamente. Aqui a hora. Vou espalhando bons desejos a todas as pessoas que vivem nesse país, sem exceção. Em especial aqueles que me fizeram repensar a vida, que de alguma maneira geraram algum obstáculo em algum momento. Entendo. Que todo depende de cómo recibo las cosas. Hoy, aquí, ahora, elijo recibir con tranquilidad, con entendimiento. Yendo más allá de lo que pienso, por detrás del pensamiento. La intenção. agora suavemente vou envolvendo, traindo esse regalo de estar mais cerca de mim mesmo. Sendo responsável e cuidadoso desse ser precioso que sou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Se si alguém tem interesse e não conhece, há um libreto que se chama eh, El Arte de Pensar Positivo, me parece. Aí é disponível aqui, se alguém quer adquirir. E sejam bem-vindos, né? já sabem onde está nossa programação. Assim que foi um gosto tê-las neste curso. Espero que funcione na prática mm -hmm. e que aquele que funciona. O parto com os demais, isso vai ajudar muito. Ôm, oh, um che...